Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba fazer isso passo a passo. Algumas pessoas têm dúvida e querem saber se dá para emagrecer sem fazer dieta. E eu digo, dá sim para emagrecer sem fazer dieta. Embora exista a dieta da proteína, a dieta do can, dieta dos carboidratos, a dieta disso, existe um monte de tipo de dieta. Mas muitas vezes a dieta é recomendável. Por que que a dieta é recomendável muitas vezes? Porque tem pessoas que cometem o pecado da gula e o pecado da gula a pessoa não sabe o limite, o limite assim de parar de comer comida. Se o limite é comer um prato de arroz e feijão ele quer comer dois pratos de arroz e feijão um para encher barriga e outro para dilatar o estômago, por isso que dieta é recomendável.